Salmo de número 91 Salmo de número 91 Verso de número 1 Olha o que diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Eu vou repetir, eu queria que você repetisse comigo Diga, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra, do onipotente descansará. a sombra do Onipotente descansará. Diga forte, diga, eu estou, eu estou guardado, em Deus. guardado em Deus. Diga de novo, diga, eu estou, eu estou guardado, guardado, em Deus. guardado em Deus. Se você puder colocar a Bíblia no banco levantar as duas mãos bem alto, bem alto assim, se você puder, diga comigo, diga, Deus, Deus. Eu, estou à eu estou à disposição para ouvir. Tudo o que preciso e não o que quero, fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. No nome de Jesus, amém. Tome assento, por favor. O livro dos Salmos é tido como o livro das canções de Israel. É o Inário de Israel, onde todos os poetas contidos no texto sagrado, expressam a sua manifestação de sentimento a Deus e ao povo. Nós temos salmos para diversidades aqui, nós temos cânticos de triunfo, nós temos cânticos de lamentações, nós temos salmos de conquistas, nós temos salmos que relatam tristezas e angústias do povo, o livro dos salmos é composto por várias situações e ocasiões das quais os poetas expressam o seu sentimento, nós temos aqui Salmos para casamento, funeral, maioridade, ações de graça, voltando da batalha, indo para a batalha, nós poderíamos relacionar aqui todos os salmistas da Bíblia. Acredito que o mais popular é o salmista Davi, Davi que tinha algumas habilidades consigo, pastor de ovelhas. Tocava harpa, tangia harpa, compunha, adestrador de homens valentes, um currículo muito vasto, matou leão, matou urso, também salmista que compunha seus sentimentos. Nós poderíamos relacionar todos os outros salmistas aqui, como Azaf, entre outros que a Bíblia vai falar a respeito deles e eles mostram o seu sentimento mas há quem diga que o Salmo de número 91 tem uma peculiaridade, mesmo que alguém pense que quem escreveu o Salmo de número 91, talvez fosse Davi, e não é, pois a tradição judaica diz que quem escreve o Salmo de número 91, é o grande líder do Velho Testamento chamado Moisés, foi Moisés quem, escreve, quem escreveu o Salmo de número 91, e Moisés tem um vasto campo e autoridade para abordar o assunto com esse título, livramento, porque a proposta do Salmo de número 91, é uma proposta de livramento, de preservação, e ninguém do que Moisés, mais do que Moisés na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, tem autoridade para autenticar este assunto quando se fala sobre livramento, aliás Moisés já nasce em um tempo no Egito que os hebreus estavam sendo perseguidos a ponto de que todo o hebreu que nascesse do ventre das hebreias eram perseguidos por faraó e ele deu uma ordem às parteiras para que matassem todos os hebreus, a procriação vem do homem, então se nascesse menina, viveria, mas se nascesse homem, seria morto, a Bíblia diz que Deus colocou temor no coração das parteiras, que na sua maioria eram as egípcias, quem fazia os partos, e Moisés nasceu e ficou escondido por sua mãe durante três meses dentro de casa para a preservação dos filhos de Israel, e Moisés vai parar na mão da princesa, da filha de Faraó, da qual o adotou, e toda a cultura e ciência do Egito agora está com o grande líder Moisés, que mais tarde seus olhos é abertos, e ele precisa Trabalhar e batalhar para o seu povo, pois receber a incumbência de Deus de tirá-los do Egito e da mão de faraó. E esse Moisés, mais do que ninguém, tem autoridade para falar sobre livramento. Então se Moisés estivesse vivo aqui hoje, nos nossos dias, sem nenhuma dificuldade, nós seríamos capazes de fazer um curso, uma graduação com Moisés, só de livramento porque foi Moisés quem viu a nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvem de dia, foi Moisés quem viu as águas amargas tornarem-se doces, foi Moisés quem viu tudo isso, foi Moisés quem viu o anjo da morte entrar no Egito e matar todos os primogênitos dos egípcios, e a nenhum dos hebreus por haverem ter marcado os umbrais de sua porta com a marca do sangue, todos foram preservados, então Moisés tem esta autoridade para falar sobre livramento, para falar sobre proteção, e eu acredito que todos os crentes que estão aqui nesta noite, tomando esse templo aqui na igreja de Betim, já teve um contato ou conheceu alguém... que supostamente não pratica a fé cristã... mas conhece o Salmo 91. Salmo 91 é de extrema popularidade. Acredito que o Salmo mais popular da Bíblia... porque quando se fala sobre livramento... as pessoas logo ligam a fé ao Salmo de número 91. Então quem aqui nunca entrou dentro de uma casa... Ainda que ninguém tenha o hábito de ler a Bíblia, mas vez por outra, em algum cômodo da casa, num criado mudo, está lá uma Bíblia antiga, empoeirada e aberta onde? No Salmo 91. Quem aqui nunca entrou em um estabelecimento e que por força da ocasião, por detrás da porta está um papel lá, escrito Salmo 91. Tem até quadro de Salmo 91 já fazem até patuá de Salmo 91 fora dizer a vocês que o Salmo de número 91, ele não é só lido no culto evangélico Salmo de número 91 é lido no cardecismo Salmo de número 91 é lido em reuniões ecumênicas, Salmo de número 91 é lido em velórios Salmo de número 91, muitos dos trechos dele é usado entre filósofos e sociólogos que estudam o comportamento é, tanto do salmista quanto também dos cristãos. Então esse salmo se tornou popular. Este salmo, ele é um salmo extremamente popular. E acredita-se, acredita-se é, numa crença é, superficial que esse salmo aqui, lendo ele você recebe livramento, lendo ele você está livre de qualquer coisa, mas eu devo dizer que não é bem assim, não é apenas ler o salmo, e eu estou livre das tragédias, estou livre dos problemas, estou livre das crises, e estou livre das adversidades, muito pelo contrário, o salmista aqui, ele já começa a abordagem diferente de todos os outros salmistas, o Salmo de número 91, não foi escrito para todo Israel. Moisés, que é o grande líder do povo, ele faz uma dedicação específica no livro dos Salmos, e agora no Salmo de número 91, apenas para uma tribo. Esse Salmo é uma dedicação apenas para uma tribo, e essa tribo era a tribo de Levi, quem era a tribo de Levi? A tribo de Levi era uma tribo separada, diferente, que passava todo o seu dia, desde a manhã até o entardecer, diante do Senhor, cuidando daquilo que era sagrado. Eles gastavam todo o seu tempo com o sagrado. Pela manhã, ao meio-dia e pela tarde, eles cuidavam do tabernáculo. Os levitas não eram apenas quem tocavam. Os levitas não eram apenas aqueles que estavam cuidando da música. Os levitas eram aqueles que adornavam, que limpavam, que preparavam o caminho para o sacerdote no santo dos santos. Aliás, nem trabalhar em uma outra atividade como trabalhavam os outros de outras tribos, eles não mexiam com nenhuma tarefa, a não ser aquilo que era santo, a arrecadação entre os filhos de Israel, parte dela era destinada diretamente aos levitas, porque eles não poderiam gastar seu tempo, a não ser com aquilo que era sagrado, então como Moisés foi este o homem que Deus instituiu para denominar as tribos, separá-las e dizer quais eram as suas atividades, ele também agora vai fazer uma dedicação a estes levitas, então perceba que esse salmo começa diferente, porque todos os outros salmistas aqui, se eu fosse relacionar para vocês, a quantidade de salmistas aqui, nós passaríamos um bom tempo falando sobre eles, mas quando eles falam, eles falam retratando o seu sentimento, suas alegrias, suas tristezas, vitórias conquistadas, derrotas também, e eles falam a totalidade, perceba que muitos dos salmos, os salmistas expressam assim, ó oh, povos, entre outros, ó oh, reinos, entre outros, ó oh, nações, há alguns que dizem a todo Israel, ó oh, Israel, mas aqui no Salmo de número 91, não é a totalidade, o salmista que escreve aqui, que no caso é o líder Moisés, ele separa um pronome demonstrativo, ele diz assim, aquele, não é todo mundo, ele não disse, Todas as tribos, todo Israel, todas as nações, ele já começa indicando um indivíduo. Ele usa um pronome demonstrativo, que significa aquele, que está indicando o quê? É um indivíduo diferente no meio dos iguais. Então a gente já começa a entender... A proposta do Salmo Que não é para todo mundo Mas é para quem se encaixa Nessas características Quais características De alguém que carrega consigo Uma identidade Diferente Eu disse a vocês que é escrito aos levitas Porém nós estamos em uma outra dispensação Quando Jesus morreu Subiu ao Calvário Abriu os braços no Gólgota e disse, Tetelestai, Consumado está, Todo o rudimento do judaísmo caiu por terra. Então, não se existe mais a força do levita, O trabalho do levita, O véu que foi rasgado de alto a baixo, Deu a nós direito de sermos quem não éramos. Por isso que Paulo disse, Vocês agora, como filhos de Deus, tem liberdade para entrar no santo dos santos a qualquer hora, pela manhã, pela tarde e pela noite, é por isso que crentes em Jesus, que sabem o que receberam, não precisa de nenhum outro intercessor, a não ser o próprio Jesus e o seu sangue, que nos dá liberdade, então não tem Maria, não tem José, não tem padre Cícero, não tem nada, não tem indulgência, não, não, não, não. é apenas pelo sangue vivo derramado na cruz do Calvário, por causa desse sangue, por causa deste sacrifício, Cristo agora deu-nos acesso, e aí somos chamados de homens dos quais, Fomos marcados para aquilo que é sagrado. Reis e sacerdotes. Habitamos com Cristo nas regiões celestiais. Então, aqui estão os levitas. Quando o salmista diz assim, aquele, ele está falando de um povo zeloso, especial e de boas obras. Então, eu queria que você entendesse, a primeira proposta aqui Saber quem você é Pastor, mas eu sou pobre Pastor, mas ninguém me vê Pastor, meu nível cultural é baixo Nada disso impede você receber o título de um cidadão diferente dos iguais Olhe para cá Você não é igual ao mundo Você carrega uma característica diferente, você é adorador, então agora você vai entender, porque que é que o diabo tem raiva de você, não é porque você tem uma boa casa, um bom carro, a sua pele é mais clara, ou você é afrodescendente, não, a raiva do diabo não é isso, porque você tem um nível intelectual mais alto, mais baixo, a raiva do diabo é que você recebeu a natureza de Cristo, você recebeu salvação pelo sangue, e agora você é adorado. levita, que canta, que dá glória, então deixa eu dizer aqui para clarear, quem canta, quem toca, quem prega, quem ora, quem congrega, quem está na porta Quem cuida dos carros, quem vai na cantina Quem está aqui cuidando daquilo que é santo É levita, por quê? Porque tem uma característica separada dos iguais Vocês estão no mundo, mas não são mais do mundo São diferentes, marcados, registrados, lavados Quem carrega uma identidade de salvo é conhecido no falar, no andar, no agir, no negociar, no vender, no contratar. O texto diz que passava um profeta e o profeta carregava consigo uma identidade única. E a mulher disse para o esposo, este ou aquele que vai diante de nós é um santo homem de Deus. Quando a Bíblia diz que ele passa na porta da mulher... Ele já tem uma identidade A mulher diz, ele não é como os outros Ele não é qualquer um Ele é alguém diferente Então eu queria que você dissesse para quem está do seu lado Você está sentado do lado de alguém Que carrega uma identidade diferenciada Todo complexo de inferioridade Começa a cair por terra agora é mentira do diabo dizer para você que você não vai dar em nada, que você não é nada, é mentira do diabo que você é Zé na esquerda, não tem futuro, a tua família não vai prosperar, é mentira de Satanás, por quê? Porque você é aquele, aquele quem? Lavado, remido, santificado, eu não estou falando a um grupo de bobos alegres, não, não, eu não estou falando a um grupo de emocionados, eu estou falando de uma igreja, eclésia, tirada para fora, trazida para a grandeza do reino de Deus, para viver na sua maravilhosa luz, e eu tenho uma notícia para te dar, de uma vez separado, de uma vez redimido, de uma vez marcado, de uma vez santificado, para a mão de Satanás, você não falta nunca mais Então bata no peito assim, ó. Enche o peito assim, ó. É, eu não sei se pode dizer orgulho santo, mas eu queria que você enchesse o peito assim, ó, e identificasse quem você é, diga, eu sou aquele, diga aí, eu sou aquele. Então, o livramento é para você, a blindagem é para você, o socorro é para você. A glória é para você, a alegria é para você. Quem entendeu vai dar glória, quem não entendeu vai ficar boiando me olhando. Deus está dizendo, ei, ainda que você não tenha condição, ainda que o seu dinheiro seja pequeno, ainda que a sua condição cultural seja curta, mas eu sou aquele que estou contigo de dia e de noite. Guardando você, guardando tua casa. Enquanto você está aqui, o anjo do Senhor está marchando lá na tua casa. É noite de livramento. Eu ia pregar uma outra palavra, mas o Senhor disse: Anuncia para minha igreja em Betim, que é ano de livramento para a igreja. É ano de livramento. E o Senhor vai livrar, vai guardar, vai esconder. Esta noite é noite de livramento. mas ele continua, então ele indica um indivíduo, e esse indivíduo é aquele, quem é esse indivíduo, quem é? Aquele. não fale alto, quem é esse indivíduo, quem é? Aquele. aí agora ele vai dizer, o tempo, porque o Levita era uma figura que pela manhã, pela tarde, e ao entardecer e ao anoitecer, ele estava dentro do lugar santo, Aí ele, como está dedicando os salmos a esses indivíduos, ele começa, aquele quem? Indivíduo, pronome demonstrativo. Aí ele diz, que habita. Ele não está falando de quem vem em temporada. Ele não está falando de quem só congrega na festa. Ele não está falando de quem só vem para congresso Ele está falando de quem habita Ele está dizendo de quem vive no lugar Quem está permanente O que diz o outro salmo? Os que confiam no Senhor Serão como os montes de Sião Que não se abala Mas o que? permanece, vem calúnia, vem inveja, vem Covid, vem Omicron, vem mentiroso, por isso que Paulo disse, quem vai me separar do amor de Cristo que está em mim? A fome? Fichinha, doença? Fichinha, anjo? Fichinha, tribulação? Fichinha, Altura, fichinha, nada disso, nem altura, nem largura, nem presente, nem um porvir Por quê? Porque eu habito nele, eu estou nele, eu ando com ele, eu durmo com ele Eu viajo com ele, eu dou glória com ele, eu estou com ele, ele está comigo Jesus disse, ei, eu estou em vocês e vocês estão dentro de mim Vocês estão dentro de mim e eu estou em vocês Está grudado, não dá para separar Paulo disse, que o mistério da igreja em Cristo, estando nós com eles, é como a conjunção carnal, na noite de núpcias, quando o noivo encontra a noiva, não dá para separar, tornou-se uma carne só, Ei, é por isso que você se parece com Jesus, e não dá mais para desvirar, Pedro se parecia tanto com Jesus Que até no dia que ele quis negar A faxineira disse Ei, como é que você quer negar? Tua fala é igual a dele Tua roupa é igual a dele Teu jeito é igual a dele Oh glória Oh glória Oh glória a Deus Oh, glória a Deus, olha para quem está do teu lado aí Segura na mão dele, me ajuda a pregar Toca nele, toca nela, fala O segredo de quem carrega A identidade de adorador O segredo de quem carrega A identidade do Levita É aquele que permanece, permanece, permanece, vai vir luta pastor, mas eu estou firme, vai vir guerra pastor, mas eu estou firme, a porta vai fechar, mas eu estou firme, a vitória vai chegar, mas eu estou firme, pode mudar o presidente, mas eu estou firme, pode vir a crise, eu estou firme, ele está que nem abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falte Campo no, animais do campo, todavia eu estou firme, eu estou crente, eu estou adorando, eu adorarei. Os firmes não se abalam, os firmes têm permanência, aí ele diz, aquele, aí ele continua, que habita, olha para cá, ouça o que Deus está falando para você, não sai não, firma teus pés, eu estou pregando para alguém aqui que muitas coisas contribuem para que você pegue o que é teu e saia, mas o Senhor está dizendo, habita em mim Fica comigo Esteja comigo E aí existe uma benção Existe uma benção De quem habita Segura o fundo musical só um pouquinho no final A gente faz um movimento gostoso Obrigado querido pelo carinho Ele diz assim Aquele que habita Quando ele está dizendo Do que habita ele está falando de alguém que desfruta de liberdade do ambiente Ele indica um indivíduo Ele diz que esse indivíduo em tempo integral está lá E aí ele está dizendo o seguinte Se ele está lá em tempo integral Ele desfruta de liberdade Eu não consigo entender como tem alguém que diz que habita em Deus e não tem liberdade Porque ser crente não é ser carrancudo Ser salvo não é, não, não é fazer cara fechada de auto-piedade É ser livre É ter liberdade para entrar no santuário Ter liberdade para sair Ter liberdade para entrar Deixa eu dizer uma coisa, vou mostrar para vocês o que é liberdade Eu não moro na casa do pastor Nemias Então lá eu sou visita se eu for até a casa dele, a convite dele, ou eu chegar lá de surpresa, eu não vou entrar em todos os cômodos da casa porque não me confere essa liberdade. Eu não moro lá. Por exemplo, eu não posso chegar lá deitando na cama dele. Eu não posso chegar lá abrindo guarda-roupa, entrando na intimidade. Eu não posso chegar lá ligando o fogão e abrindo geladeira. A casa não é minha. Mas se ele me ofertar a oportunidade de beber água, sentar na mesa para comer, ele me deu esta liberdade porque a casa é dele. Agora ele como habita no lugar que já lhe é conveniente, que já é dele, eu duvido o senhor dizer para a esposa assim, deixa eu comer, deixa eu dormir, posso tomar banho, por quê? Porque já é dele. Então quem habita, desfruta da liberdade do ambiente. Então é por isso que eu não entendo, Raquel, como tem alguém que diz assim, só crente, mas ele não desfruta, porque Paulo diz assim: quando vos reunir, um tem salmo, profecia, cântico, adoração. Aí num ambiente como esse, que ele diz morar nele, ele diz estar nele, ele está assim, ó. Tudo para ele é problema Reclama de tudo Não me rele, não me toque Ele reclama de quem canta, ele reclama de quem ora Ei, deixa eu dizer uma coisa Você sabia que no reino espiritual Algumas bênçãos Deixa eu dizer uma coisa Algumas bênçãos no reino espiritual Pela liberdade do ambiente que você habita Não precisa nem pedir Tem coisa no reino que é só pegar Ei, tem coisa que não precisa fazer campanha não precisa ir para um monte, não precisa sapatear Não precisa gritar Mas tem gente que não entende Como assim pastor? É só pegar, já é seu Mas tem gente que não sabe que é dele Tem gente que fica boiando A Bíblia diz que tem Dois meninos que moram na casa do pai O mais novo pegou a herança Vendeu, gastou com as meretrizes Foi comer bolota de porco Aí ele voltou, quando ele volta O texto diz que ele chegou em casa E ao chegar em casa Perto de casa, o pai disse, troca as vestes dele, coloca anel no dedo, assa um cabrito e vamos fazer uma festa. Porque esse menino estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Aí o mais velho, que nunca desviou, que sempre estava ali, que fazia tudo para o pai, se irritou com a chegada do mais novo e disse assim, eu sempre estive aqui, eu nunca vendi herança. Em outras palavras, nunca desviei, nunca saí da orquestra. Nunca deixei o coral. E tu nunca sou um cabrito. Aí o pai diz: Por que tu não quis? Porque tudo da casa sempre foi teu. Pega na mão de quem está do teu lado e me ajuda, eu estou sentindo o céu aqui. Olha para quem está do teu lado e fala, as delícias do reino é para você. Diga aí, os mistérios da graça é para você. Os dons espirituais é para você. O batismo com o Espírito Santo. É para você. A glória de Deus é para você. É Deus que quer te dar, já é teu, irmão. Não precisa ficar se esforçando não. Não precisa fazer cara de vaso para pegar não. É só entrar e dizer, dá licença, é meu. Vou pegar. É meu. Vou pegar. E quem entendeu já está pegando. Quem entendeu já está tomando posse. Pega o que é teu. A Tô sentindo que alguém já está entrando em liberdade, se você puder, olha para o teu irmão, para tua irmã, olha para ele, profetiza para ele: diga, vai pegar o que é teu ou vai ficar me olhando? Olha para ele, vai pegar, pergunta para ele: diga, vai pegar o que é teu ou vai ficar me olhando? Porque tem gente que fica assim, ó. Ele não dá glória, mas se alguém dá glória, ele reclama. Ele não levanta a mão, mas se alguém levanta a mão, ele reclama. Ele não toca, mas se alguém tocar, ele reclama. Ele não profetiza, mas se alguém profetizar, ele reclama. Mas tem alguém que está dizendo: a festa é para mim? É para mim? Então deixa eu entrar, deixa eu pegar, deixa eu dar uma posse, deixa eu pegar o que é meu. Eu tô sentindo que tá vindo uma labareda fogo tomando conta aqui deste lugar e essa noite o céu marcou para ti te... Glória a Deus Então, primeiro lugar Ele indica um indivíduo Quem é o indivíduo? Bata no peito, estufa assim e diga Eu! Sim. Não, cadê o povo de Betim? Quem é o indivíduo? Eu. eu, eu quem? Aquele. Você já entendeu por que você é perseguido? Você já entendeu por que lutam contra você? Você já entendeu por que você não, porque não vão com a sua cara? Porque você é quem? Aquele, por que é que queriam matar Daniel? Porque Daniel era quem? Porque queria acabar com Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu era. Okay. Olha para quem está do outro lado e fala para ele: fala, tá explicado porque o diabo não gosta de você. Diga aí, diga aí, diga para ele. Diga aí você na internet. Olha para ele, diga, tá explicado. Não é, não, não, não é por acaso não, filho. É que o que você carrega, mexe com as estruturas do inferno. Ele diz o tempo de sua habitação a liberdade que ele desfruta agora ele vai falar da geografia que ele diz aquele indivíduo que habita tempo liberdade, aí ele diz nós esconderijo olha pra quem está do teu lado aí diga pra ele, diga pra ela, diga eu não estou em qualquer esfera geográfica Diga para quem está do seu lado, diga, eu estou numa geografia de livramento. Quem está entendendo vai dar glória. Quem não está. Por que que ele não diz assim? Por que que ele não diz assim? Aquele que habita no cativeiro do Altíssimo. Porque cativeiro também esconde. Esconde sim ou não? Esconde. Só que diferente do esconderijo do Altíssimo, o cativeiro sequela, o cativeiro traumatiza. Israel ficou 70 anos na mão da Babilônia, eles ficaram tão depressivos que nem a harpa do salgueiro eles queriam tocar. Porque cativeiro isola, cativeiro maltrata, cativeiro gera dor, cativeiro gera fome. Acredito que alguém aqui já deva ter ouvido falar de alguém da família ou conhecido Que foi levado em sequestro para cativeiro E quando sai, sai de lá com medo Síndrome do pânico, problemas emocionais Por quê? Porque cativeiro estraga com o emocional do indivíduo Mas o esconderijo do altíssimo Primeira característica do esconderijo do Altíssimo qual é pastor? preservação porque o homem expõe para matar Deus preserva para viver e eu não vim brincar aqui nem fazer turismo eu vim aqui como profeta Vou pregar para alguém aqui que de repente está achando Meu ministério parece que não decola Parece que ninguém está me vendo Parece que eu não tenho sucesso Parece que eu não vou para frente E Deus está dizendo para você Você não está no cativeiro Você está no esconderijo E para você viver mais eu preciso te preservar E só te escondendo eu vou te dar vida longa Te escondendo das bocas grandes te escondendo dos olhos altivos Olha para quem está do teu lado aí Diga diga para ele, diga Estou escondido, mas estou comendo Estou bebendo, estou vestindo Estou calçando Diga para quem está do teu lado Diga, esconderijo do altíssimo serve para você engordar E depois desfilar Ai Em Deus diz Irmão, Deus é terrível Deus é terrível, a Bíblia diz que, Elias, olha só o texto, Elias foi diante de Acabe e de Jezabel, É a mesma coisa de eu sair daqui agora e lá para o Planalto e dar de dedo na cara do presidente, afrontando, amanhã eu estou em todas as mídias, foi exatamente o que o Elias fez, Elias saiu de onde ele estava, e a Bíblia diz que ele foi diante de Acabe de Jezabel Que tinha colocado um culto pagão E ele diz assim, ele, olha a autoridade Deus estava tanto com ele, que quando Deus está com você Deus te dá um cheque em branco e diz Põe o valor que eu cubro a conta é. Baal era conhecido como Deus da fertilidade E o texto diz que quando Acabe vê que Elias está lá Ele diz, segundo a minha palavra Não vai ter chuva e nem orvalho Irmão, bombou nas redes se tivesse Facebook e Instagram naqueles dias, a Bíblia diz que a fama de Elias correu, e Acabe ficou tão perturbado com Jezabel, que mandou matar Elias e procurou em todo Israel. Irmão, se eu sou Deus, eu ia agir diferente. Eu ia dizer, agora eu te coloco na vitrine e vai todo mundo ter que te respeitar. Deus olhou para Elias e disse, te esconde. <risos> Te esconde, porque eu sei quem é que quer encurtar teus dias. Oh glória, oh glória, te esconde, porque eu tenho ainda uma estrada maior para fazer você chegar. E eu preciso te contar uma história no privado e não pode ser no público. Olha para... Do teu lado aí, toca nele, toca nela Me ajuda a pregar, diga para ele diga Deus está te escondendo para você ver muita coisa Que você não vê no público Você vai conhecer Quem são os seus amigos Você vai Não é todo mundo que bate no teu ombro Que está com você Mas no esconderijo você conhece Quem é os verdadeiros Você conhece quem é os fofoqueiros Você conhece quem são Os amigos de conveniência no esconderijo você começa a ter discernimento e se não tiver gente, de, se não tiver gente pastor, fica tranquilo que Deus é especialista em mandar corvo no esconderijo para te sustentar vou pregar porque o céu está na minha cabeça, e eu estou sentindo que tem brasa de viva para tudo quanto é lugar Deus está dizendo, eu tenho mensageiro no deserto, tenho mensageiro tem mensageiro na cova Tem o um mensageiro no monte Se não tiver anjo eu mando gente Se não tiver gente eu mando peixe Se não tiver peixe eu mando jumenta Se não tiver jumenta eu mando sol Eu mando a lua Eu mando as... Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão se você puder Abre a boca e solta o maior glória Que você puder agora Anda, Vamos fazer barulho nesse esconderijo Vamos fazer barulho nesse esconderijo O Covid não te matou, não foi por causa da AstraZeneca Nem da Pfizer e nem da Coronavac O Covid não te matou porque o Onipotente te escondeu O Onipotente te guardou Eu vou deixar você adorar do jeito que você quiser. Ai, somana Catalaia, que anda, Eu tô sentindo que tá vindo uma glória aqui para essa escola bíblica. Cadê alguém que tá escondido, mas está vivo? Quem está do teu lado fala, estou escondido, mas estou vivo. Olha para ele, diga, estou escondido, mas estou mais crente do que nunca. Estou escondido, mas estou no jejum tô no matutino tô nas vigílias, tô nas campanha tô nos monte tô nos valado eu quero saber cadê os crente aqui ó das cavernas das oração, cadê as mulheres do cocô cadê os homens da guerra pega a espada pega Escudo, é hora de mostrar pro diabo que ele mexeu com quem não tinha que mexer, falou o que não tinha que falar, recebe agora. Um esconderijo tem preservação tem o que? preservação, diga mais alto tem o que? diga mais alto tem o que? além de ter preservação tem outra coisa o que pastor? providência porque Deus é o único que esconde para prover você sabia que os maiores milagres da Bíblia não foram públicos, foram privados? Como assim pastor? Tem hora que Deus te tira do público e te coloca no privado, porque não é todo mundo que tem dimensão para viver coisas do privado. Então recebe essa receita aí que o céu está te dando. Deus está dizendo, não tenta tirar quem é do público Para ir para o privado Não tenta tirar do ar livre Para levar para o secreto em Deus não convidou Diga para quem está do seu lado, diga porque é milagres específicos Está fraco, diga forte, diga milagres específicos É para pessoas selecionadas nem todo mundo está pronto para ver, quando Jesus foi fazer a última Páscoa, Jesus falou para alguns, não foi para todos os discípulos, o texto é bem claro, disse a alguns, a quem? A alguns, e de a cidade? E chegando na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, quando Jesus falou isso, Jesus falou o absurdo do judaísmo Porque homem não carregava cântaro Quem carregava cântaro era quem? Mulher Mas Jesus mandou quem tinha condição de ver Pegou? Diga para quem está do outro lado Diga, só vai para o esconderijo Diga, só vai para o lugar secreto Quem tem condição de ver Ló não teve condição de ver Mas Abraão teve condição de ver Ló queria o que era palpável, a Bíblia diz que os pastores de Ló brigou com os pastores de Abraão, aí Deus disse para Abraão, deixa ele, e sai para longe, e vai para o lugar que eu te mostrarei, Ló ficou com as campinas do Jordão, fruta na terra, terra verdejante, e sabe o que sobrou? Só para Abraão, areia e estrela. Aí Deus disse para Abraão, gostou? Ele disse, só tem areia e estrela. Deus disse, conta! Ele disse, uma, duas, três, três, não, não dá. Assim, como não conseguiste contar, vou te fazer crescer. Olha para quem está do outro lado e fala: Você está crescendo nesse esconderijo e nem está se dando conta. Oh glória! Oh glória, oh glória, oh glória. Sacode quem está do teu lado e fala: você está no cantinho, ninguém está te vendo, você não está exposto, não está na mídia, mas o teu mineiro está ótimo, a tua palmeira está ótimo. Deus está dizendo, eu vou pregar para quem está crendo, quem não está crendo fica me olhando, porque não culto desse é culto para quem crê, esse culto não é todo para todo mundo, esse culto é para aquele, esse culto é para quem carrega uma identidade, eu não prego teologia da prosperidade, mas eu vou pregar na autoridade da palavra, o que Deus está me dando, no meio dessa crise, com a inflação altíssima, gasolina tão alta, que tu tem que vender o carro para comprar gasolina, Deus está dizendo, fica tranquilo, tu vai comprar a Vender, viajar, negociar... Oh glória, oh glória, oh glória, segura na mão do teu irmão, na mão da tua irmã, me ajuda a profetizar, segura na mão dele, na mão dela, fala, você não é qualquer um, diga você é aquele, aquele que desfruta de liberdade, diga aquele que desfruta de livramento, e aquele que vai desfrutar de provisão, provisão, eu vou falar uma loucura aqui, mas é o céu que está me dando, o está dizendo aqui nessa noite, vou dar mais um contrato para essa igreja Vou dar mais um terreno para essa igreja Vou dar mais uma área para essa igreja Deus está dizendo, se for preciso mexer no tribunal, eu vou mexer Se for preciso mexer na Assembleia Legislativa, eu vou mexer Mas o que é teu, eu vou soltar na tua mão Pega agora Abre a boca Abre a boca, eu dou um minuto para você levantar a mão E vir no glória comigo Vamos fazer uma festa de glória aqui Glória glória glória no coral glória na banda glória no meio glória aqui glória nas irmãs glória no altar glória na galeria quem quer o que é seu, pega pega pega que o varão acabou de descer com uma bandeja na mão pega Eu estou em liberdade aqui. Dá licença, pastor Neemias. Eu estou sentindo que está vindo uma glória aqui, ó. Está vindo uma glória aqui, ó. Jesus vai começar a batizar aqui, ó. Batiza, renova, enche, liberta, transforma. Quem quer a labarela de fogo, pega agora. Pegou. Pegou. Esconderijo é o lugar de providência, é lugar de provir. Sim. Fale alto, é lugar de provir. Sim. A Bíblia dá um exemplo: uma mulher dos filhos dos profetas ficou viúva. E os credores, ó, foi bater na porta dela para ela pagar a dívida. Mas ela não tem o que pagar. Ela não tem com o que pagar. O marido dela era filho de profeta. Ele servia o profeta maior. A indenização deveria partir do profeta, porque se ele era funcionário do profeta, levava água, cuidava do bordão, ajeitava roupa, comida, tudo do profeta. Conhecia as leis cívicas, as 613 leis do Velho Testamento, quem é que tem que pagar essa conta? O profeta! Mas os credores chegaram lá na porta da casa da mulher e disse para ela: paga a dívida. Ela disse: Não tenho com o que pagar, então nós vamos pegar os teus filhos e eles vão ser os nossos criados. Ela desesperou, ela disse: A única coisa que eu tenho que fazer é ir atrás do profeta, porque meu marido trabalhava para ele. Aí ela vai, quando ela chega diante do profeta, ela diz assim: meu marido. Teu servo, morreu é, meu Deus. E tu sabe que os credores vieram Para cobrar a dívida E eu não tenho com o que pagar Me desculpa a expressão Parece que o profeta aqui foi até meio cínico Porque ele sabia do caso Aí ele olha para a mulher e diz assim Ah, e aí? E como diz assim? E o que, que eu tenho a ver com isso? Aí ele diz, mas me declara o que tu tens em casa Aí ela diz assim, ó. Tua serva não tem nada, vírgula, senão uma botija de azeite. Uma o quê? Não fale alto, uma o quê? Botija de azeite. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vocês sabiam que aquela botija de azeite não era para cozinhar, nem para vender e nem para acender lâmpada? Aquela botija de azeite era uma botija que todo filho de profeta tinha, porque aquela botija de azeite não era da mulher, era do homem que morreu. Sabia disso? Ele, como era filho de profeta, ele estudava na escola. E quando você estuda na escola, você ganha o quê? Diploma. Naquela época não era rolo de pergaminho. Quando ele ganhava o diploma, que recomendava aquilo que ele tinha aprendido, ele recebia da mão do profeta maior o quê? Uma botija de azeite. Quando ele era formado, alguém perguntava, é da escola de profeta? Sou! E como você me prova? Está aqui a botija. Porque está cheio de gente cantando, mas não tem botija. Não é só pregar, é ter botija. Não é só ter carteirinha da convenção, é ter botija. Olha para quem está do teu lado aí, pergunta para ele, diga, tem botija? Se não deu glória num culto desse, mano, não tem botija Se não levantou a mão, se não fez nada, não tem botija Mas tem alguém que está dizendo, não tenho dinheiro Tenho luta, tenho guerra, mas a botija está lá Está acesa, deixa eu ver quantas botijas tem aqui Olha para quem está do teu lado e diga para ele, diga, trouxe botija? Pergunta para ele, diga, trouxe botija? Diga, então, vai botar ela para trabalhar. Vai botar ela para trabalhar. Vai botar para aumentar esse azeite. Esse azeite vai aumentar da botija hoje. Quem profetiza, vai profetizar. Quem canta, vai cantar. Quem ora, vai orar. Eu estou sentindo que tem aqui uma lamparina acesa. Ande. Andasciereg Aí ele falou para a mulher assim: Você tem lá a botija? Ela disse: Tenho, eu só tenho é o que eu tenho, é o que ele deixou, é só o que me sobrou. Tua ceba não tem nada, vírgula, senão a botija. Ele disse, ah, se tu soubesse o que tu tem. Olha para quem está do teu lado aí e fala, você tem noção do que você carrega? Não, irmão, eu não sei se vaso tem cara, mas faz cara de vaso. Olha para quem está do teu lado e fala, você fala tem noção do que você carrega? Tem noção, Berenice? Ande. Tem noção? Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá, dinheiro não traz botija. Mas botija traz dinheiro. Casamento não traz botija, mas botija traz casamento. Só casei por causa da botija. É, se não fosse a botija nem do Jardim Ângela eu tinha saído. Ou tá achando que porque vão com a minha cara e gostam de mim? É a botija. É a botija, não é porque gosta de você, não. Te trouxe aqui por causa da botija, não foi a convenção que olhou para a cara do Senhor e disse: Vamos colocar lá, não, não, não. É a botija, olha para quem está do outro lado e fala: Essa botija vai te levar longe. Diga, essa botija vai te atravessar a fronteira. Diga, essa botija vai carimbar teu passaporte. Ande, coma. Tô sentindo aqui. Quem tá comigo aqui, levanta a mão. Abre a boca agora. Diga para quem está do teu lado, diga aí, escondido, você vai aprender a trabalhar com essa botija. Aí ele disse, você tem tudo, pega vasos emprestados vazios e não pouco. Aí ele disse, faz na praça? Não. Faz na rua? Não. Faz na sinagoga? Não. Fecha a porta, fecha a porta e pega a botija pequena e vai... vai separando a cheia e separando a vazia, tch, tch, tch. lotou tudo, ela entrou endividada, abriu a porta empresária e perguntando, quer azeite, quer azeite, quer azeite, quer azeite, Se você puder tocar a mão, toca a mão no ombro de quem está do teu lado aí, toca na mão do, no, no ombro dele, no ombro dela, diga o que está vindo para você. Isso é profecia, irmão. Profetiza para ele, diga o que está vindo para você. Está vindo em medida recalcada, sacudida e Papa, estou sentindo o céu aqui anda, ah, cadê os vasos? cadê os vasos? cadê os profetas? cadê os filhos de profeta? a botija vai girar aqui chamando aqui Jesus me disse que vai mandar azeite para quem quer receber agora não estão te dando nada mas vai vir azeite escondido, vai pregar evangelizar, vai viajar pega agora! eu vou dar um minuto pra você dar glória mais um glória outro glória outro glória um Chama outro glória. Eu estou vendo um homem com uma divisa andando aqui no meio. E ele está passando ali no meio, está passando na galeria, vai passar pelo coral, vai passar pela banda. E onde ele passar, a botija vai aumentar azeite. Quer? Pega, pega a tua cura, pega a tua liberação. Pega teu milagre A escola bíblica vai acabar Mas o azeite não vai parar Vai começar Manu Guiência Alasherig Dele Minu Kimahai Manu Kimahai Manu Kimahai Dele Camandu Guiência Dele Chamando que ainda é coma na A Bob é, é, é, é, é. O De Ja de cama na sébia! Rebibia e cabacia <tos> Chama da no, no, no <tos> Libidibossia. Libidibossia. que vacia Time de que me não no controle. Libibiba se que me piaba. Ninguém perde, ninguém desce. Niquibacia, <tos> <tos> porque eu sou mesmo. <tos> Lubibião e e vossa entrei aqui com surpresa. <tos> Lidica babá. Entrei aqui com repos. Paro de altar, vim fazer uma varredura na quebaia para trazer a vitória para muitos. Olha eu aí, passando passando, passando, passando, passando, passando, passando, passando. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Está vem. descendo o milagre. Eu sou o que sou. E vem para trabalhar! Receba o milagre da tua história hoje! Oh, Fica Fica de pé glorificando terminar Andequebia escute primeiro ele diz do indivíduo quem é o indivíduo? O indivíduo é aquele. Quem é o indivíduo? O indivíduo é a... Bata no pé e diga, eu. Não, está fraco, diga, eu. Sou aquele. Diga que permaneço. Em liberdade. Vivendo. Preservação. E providência. Aí agora, ele, para finalizar o verso 1, ele diz assim, aquele indivíduo que habita, permanência, no esconderijo do altíssimo, no lugar secreto que tem provisão e preservação, aí agora para fechar, ele vai dizer o nível de segurança da geografia, ele diz, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, ele podia dizer a nuvem de dia, a coluna de fogo, ele podia dizer o anjo que acampa, mas ele não diz nada, porque como ele está falando sobre segurança, ele tem que falar algo, que supera a força do anjo Que supera a coluna de fogo E que supera a nuvem de dia Aí ele diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra O que é uma sombra, pastor? Tem a luz aqui Eu estou andando e estou vendo minha sombra a sombra nada é, nada mais é, do que uma figura abstrata se move de acordo com algo por detrás. Isso é sombra. Qual é a função dessa sombra? Esconder, preservar, guardar e acompanhar. O senhor já deu chute na sombra? Já bateu na sombra? A sombra já gritou? Tem cor a sombra? Só sabe que está acompanhando. Já beliscou a sombra? Já puxou o cabelo da sombra? Não dá! Se a minha sombra é intocável, imagina do onipotente. Olha para quem está do outro lado e fala, você tem noção de onde você está? em paz para a tua casa falta dois minutos para as nove e o céu te anuncia que em Betim, demônio nenhum te toca eu queria ter mais tempo para explanar esse salmo aqui mas não dá, mas ele continua ele dá sombra do onipotente, descansará direi Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e em ti eu confiarei, porque a sombra vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste peniciosa, mil vai cair ao teu lado... Dez mil vai cair à tua direita. E tu vai atravessar no meio de um batalhão assim vivo. O céu te anuncia hoje aqui, ó, nove horas em Betim. Não é velório, é culto de ação de graça. Estou ouvindo alarido. Tô ouvindo alarido o oh, alarido o oh, alarido ó oh, alarido olha para quem tá do teu lado aí toca nele toca nela fala para ele diga 2022 diga aí diga aí 2022 começa uma sequência diga começa uma sequência diga de providência e Livramento para tua casa diga você vai viver de Deus o que você nunca viveu a partir desse ano e não, e não é só 2023, não, é 23, 22, 23, 24, 25... O Senhor está dizendo, eu vou entrar lá na boca de fumo e vou arrancar alguém para me servir aqui dentro Vou tirar alguém do forró e do samba e vou colocar aqui dentro Vou tirar alguém da bebedeira e vou colocar aqui dentro Vou tirar alguém da prostituição e vou colocar aqui dentro Nem a polícia entra lá, mas o meu exército vai entrar lá Tirar teu parente do crime Anderrébia Deus esconde Vocês tem dois minutinhos de pé? Vocês são valentes? Aguenta de pé? Então aguenta aí Cheguei da Europa, você lembra? Eu tava estava com Covid e não sabia Na primeira remessa De março para abril o último avião que a gente pegou em Roma, de Roma para São Paulo, só tinha italiano, estava todo mundo convidado, e eu sem saber dialeto, de entrei, devo ter pegado o Covid, dentro do avião, aí peguei Covid, mas tudo bem, cheguei em casa, o Roger, que é o esposo dela, me ligou, porque as meninas iam fazer aniversário, eu disse, rapaz, eu cheguei de Roma, de, da Itália, e eu estou meio esquisito, ele falou, não, você está bem, fica em paz Você está de boa, pode vir, vai ter aniversário das meninas Vem, aí eu fui Passei Covid para todo mundo Raquel pegou, Débora pegou, Rocha pegou Todo mundo pegou Deus. E sem saber antes De ir lá na casa da Raquel Eu tinha ido na casa da minha mãe Minha mãe é uma Deus. senhora de 75 anos Asmática e com pressão alta Aí levei o Paulinho Peguei, Paulinho, a, a Tânia estava trabalhando, resolvendo algumas coisas, e aí eu disse, Paulinho, vamos lá na minha mãe almoçar? Vamos, vamos lá. Aí fui lá almoçar na minha mãe. Cheguei lá, abracei e beijei, já fazia tempo que eu não via mesmo. Vamos comer com a fé, ficar alegre, feliz. Aí sentamos, comemos, e toda festa de crente, todo de crente, depois termina em oração, aí quando terminou, ela disse, ajoelha aí que eu vou orar por vocês. E eu não tinha contado nada para ela. Foi boa filho. Foi boa, mas foi a bênção. quando para mostrei as fotos, aquela coisa, a alegria. Tá bom, dá então uma joelha, vamos lá. Aí ela levantou a mão e disse, nosso Deus. Eu estava de frente para ela, eu e o irmão Paulo. De frente para ela e ela de frente para a gente. E ela levantou a mão e disse, nosso Deus e nosso Pai. Quando ela falou assim, o céu tomou a boca dela. Ela falou em línguas e começou a falar mistério. O que estava nela pegou, pegou na gente. E a gente também começou a falar. E ficou aquela coisa gostosa. Quando terminou a oração, ela disse engraçado Enquanto eu estava orando, eu vi, ela estava aqui Ela disse, eu vi que passou entre nós assim no meio Um homem, só que ele passou com duas divisas nos ombros E ele passou de costa para mim assim ó. Eu falei, é mistério, depois a gente vai saber o que é se a senhora viu, eu creio Eu fui na casa da Raquel Deu mais ali uns quatro dias Uma pressão no peito Parece que alguém tinha jogado, socado meu olho aqui Que doía meu olho Febre de 38, 39 Uma dor nas costas E uma falta de força Liguei para o Paulinho e disse Você está sentindo o que eu estou sentindo? Ele disse, estou Liguei para o Falei para ele, você está sentindo? Ele falou, todo mundo Até a Raquel está ruim eu falei: "Agora a casa caiu". Aí minha mãe me ligou. Aí quando ela me ligou, eu disse: "Aí, tá tudo bem?". Eu falei: "Tá, não queria contar para ela". Eu falei: "É, senhora, eu tô bem". Passei um dia. A esposa também ficou infectada. Ficamos todos infectados. Passamos alguns dias, terminou o processo da quarentena, aí eu liguei para minha mãe, na verdade ela me ligou. E quando ela me ligou, ela disse para mim assim, você pegou Covid, né? Eu falei, é mãe, peguei. Por que que não me contou? Eu falei, para não deixar a senhora preocupada. Ela falou, você lembra do homem que passou aqui? Ai, Olha para quem está do teu lado e fala, Deus está te dando e você não está nem vendo diga aí, diga, Deus está te guardando e você não está nem vendo diga aí, diga aí, Bill vai cair ao teu lado se minha mãe pegou Covid até hoje eu não sei, está lá indo para a igreja dando glória, indo para o tipo de oração cantando, orando, o Senhor está dizendo eu vou te livrar eu vou te livrar vai paz para a tua casa te alegra no Senhor nós vamos orar aqui Mas eu não posso orar Sem perguntar se tem alguém que quer vir para debaixo desse esconderijo Quem sabe você está com seguro A pólice vencida Hoje aqui é renovação de contrato filho. Renova teu seguro No esconderijo do Altíssimo Porque praga alguma chegará à tua tenda O Senhor vai te esconder Quero saber, cadê a primeira vida para Jesus? Onde está você? Aqui embaixo na galeria, na esquerda, na direita. Não demora não. É hoje a noite de vim para debaixo da sombra do Onipotente. Cadê você? Cadê você? Aonde está você? Aonde está? Lá atrás? Aqui na frente? Eu sei que tem alguém... Você não caiu de paraquedas... Você veio aqui porque o céu te empurrou para cá... E essa noite é a noite de salvação para a tua casa... Para a tua vida... Para a tua família... E Deus está dizendo... Da mão do inimigo... Da mão do inimigo... Eu vou te arrancar... Vou fazer milagre... Vou curar... Vou libertar... Me parece que está vindo alguém... Oh glória... Oh glória... Oh glória... Se você, se você quer glorificar a Deus... Abre a tua boca... Me ajuda... Se você quer ajudar alguém... Esta noite que precisa receber... Ei, convide ela, chame ela, abrace ela Faça o convite para ela e diga Hoje Jesus te chama Onde está você? Onde está você? Aqui embaixo, lá em cima É noite de salvação Você não pode sair daqui hoje sem perdão de pecado, sem libertação Quem sabe você está parado, fraco na fé, sem alegria E hoje Deus está dizendo Eu estou te escondendo e vou te dar azeite Vou te dar providência Vou te preservar Onde está você? O céu está te chamando Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia Tem cadeias quebrando eu estou ouvindo barulho de cadeias quebrando. Eu queria que ninguém se movesse. É um momento espiritual. É um momento de milagre. É um momento de luta, de guerra. E você precisa vencer essa peleja. O céu está te chamando para algo sobrenatural. E é esta tua noite. É esta tua noite. Esse culto é para você. Essa festa é para você. Esse milagre é para você. Jesus te chama. Jesus te chama Será que nós temos alguém? Está vindo Vem, vem, vem, vem Vem, vem Está vindo Vem, vem, meu filho Com as duas mãos levantadas Entendeu Vem Eu quero a segunda Cadê a segunda? Quando a vida se torna terceira? Já a terceira? Quando você. Não Já é a terceira, o pastor falou que veio uma aqui quando ela estava cantando. Quando vem! O desprezo infante a tua alma, vem! Quando das marcas tua ferida. feridas uh! Quando o amor não é alcançado quando? quando o mundo te deixa de larga E o coração, e o coração Explode na dor É hora de ver O Salvador O Salvador Será que nós temos mais alguém? Onde está você? Você está em luta, em guerra, seu coração está pegando fogo Está a mil por hora Jesus está te chamando porque quer te dar livramento Jesus está te chamando porque quer apagar teus pecados Te fazer vitorioso Nós vamos orar Ô oh, glória a Deus Ô oh, glória a Deus Ô oh, glória a Deus Mas ainda estou insistindo porque tem alguém que está em luta em batalha e o céu está dizendo Eu estou te esperando diabo já mentiu para você que não tem jeito para sua vida Já mandou até você se matar, tirar sua vida Mas o céu tá dizendo Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te dar vida Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Carrega Carrega Do a força Já tá vindo e tá renovada aí, ó. O amor já tá vindo e já foi renovada. Te deu, Jesus te dá uh! o amor que esse mundo não te deu. Jesus te dá. Aleluia, aleluia. Será que temos mais alguém? É você, é você, é você Tá vindo, tá vindo, tá vindo Cadê a outra pessoa? Cadê você? Eu tô te esperando Eu não tô aqui brincando, eu tô aqui te esperando Porque o céu tá dizendo Eu tenho um encontro com a tua vida de transformação e libertação Nada para você tá bom, tá tudo virado do avesso E Jesus está dizendo eu sou livramento para você Vem para baixo do esconderijo do Altíssimo Pai bendito nós oramos agora Te damos graça por essas vidas que se rendem a ti Elas sempre foram tuas Foram conquistadas no Calvário E agora recebem perdão Através do sangue derramado e nós te louvamos porque acreditamos que há milagre para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Esconde, guarda, preserva, faz uma grande obra. Nós te glorificamos no nome de Jesus. E a igreja diga. A igreja diga. Quem é você? Você vai dizer, eu sou aquele. Quem é você? Deus abençoe.